E aí pessoal, tudo bem? Quem fala já de se a com mais calma. vídeo? E nesse vídeo, pessoal, vamos estar aqui. De calma aí, Jô, é, é, <risos> é, E aí, pessoal, tudo bem? Quem fala já de se com mais vídeo? E nesse vídeo, pessoal, vamos estar jogando aqui um futebol de carros no Rocket League. Junto com o Gabriel e com o Givaldo. Dá oi pessoal. Salve! E hoje vamos lá, nessa partida de Rocket League. Vamos iniciar aí, pessoal, num modo casual, né? Pra não jogar aí, um 3x3 de carros. Só vamos. Hoje é pra mandar a brava, vambora. Já vamos no Parque Baked Witch. Big Witch Big Witch. eu hein, sou eu hein Peraí, peraí, peraí Vai lá e volta Eu vou pegar Bush Tam. Caramba, eu Joguei por cima só Bora, iogu! Iogu! Oh. Ah, mas Boa. é Nossa. muito fró, né? Dois não tankam o nosso mestre Não, mas tem nosso que momento, mestre Tira é. o barudo Tira o barudo samar. Tira barudo samar. Opa, foi muito alto Ó, oh, se mandar, se mandar primeiro. Opa, ah, Pô, que droga. me bambou. Sai. deixou deixou em cima, cacete. É, sim, sim, sim, sim. adianta <cười> tu? Tu boa. Pô, deixa, so, vai, agora. vai, vai, vai, vai, joga cara chegando. aí. Ó, nossa, Nossa, que pedaço! Ah, é, os dois, hein? Bora, galera! Vambora Nem cima. tava com a câmera Ai, focada ficou na bola. Pro lado. Deu um errinho aí. Uh! Se eu tivesse cleanado. Com, com, ah! Eu já tinha eu dado o um jump. Pego. Ah, não deu. Tá. Amei, amei, amei. Tô, Tô adianta. Boa, boa, boa. Tem que jantar aí, tá ligado? Aí eu dei uma reduzida ali, mas dá pra ter. Mau, wow, aí, tava sem nidos, que seria só. De boa, de boa. Tá meio, eu acho. Uhul, Ui, ui, Boa, Jota, ah, Nossa, Merece até um like, pessoal. Deixa o seu like aí se ainda não deixou. Se inscreve no canal se for o primeiro vídeo, então é isso. Se não for inscrito, né? Né, pessoal? Não é que é capaz boa, de deixar tá? um like aí? Esse é isso aí, isso aí, isso aí. Isso aí, também entra né? no vídeo assim, que tá no card, hein? Uhum. Ah, os caras <risos> desistiram. Ah, os caras desistiram, nossa. Bom, e lá, aí, galera. Gente. Fiquei último, mas fui o que mais ajudei, né? Injustamente, esse placardzinho. Foi o moral, foi o moral. aqui, indo devagar no meio pra pegar a bola. Vai, vai. Tô com o boost. Isso. Boa. Vou Boa. Tá caminhando. É tá caminhando, tá caminhando. Ih, muito forte. Quase, ah, eu quero... quase. Ixi, é... Tinha dois goleiros, não dava, não. Também, opa, também. Opa, também. Sem, nito, tu passou, sem passou, nitro, tu passou, passou, Nossa, Ai. galera! Mo... Caraca, <risos> sem que nitro. Que cagado. cagado. é pouco, os caras passaram da frente. É que eu tentei fazer ali, eu errei Meu carro não tava no ângulo. Olha só É, que tem, maravilha. Gabriel Sou eu, sou eu Mandei pra ele, vou pegar a bush Opa. Aí, errei <risos> <risos> Deu uma lagadinha aqui, uma lagadinha <risos> Lagou aqui, pô, do ping alto <risos> Ping alto Estourar isso mesmo, não deu de estourar aí Acho que cara acertar, maluco, errou Meu Deus, boa, boa, boa <risos> Opa, não oh, pera, pra trás não, pra trás não. <risos> Cacete! O <risos> <risos> que aconteceu? Ih, comer Kiko de roda, vambora. Tomei, tomei. Só fazer. Oh, ah, o galera, eu e Gilvaldo, fomos juntos. Mandei pra mim de novo, tá no meio, tá meio, tá opa, opa, tomei! Nossa, mano! Nossa, que golan! Olha lá, olha lá, Replay. O cara não pega, né? Nossa, o cara não pega pega, pega, galera. Não pegam! É o uau ali, ó uh, louco, louco Cadê esse campo? Ele, vai ir pro meio, vai pro meio Ah, vai tirar Opa, tirou pra cima, mas... tá meio ainda, mas... tá fazendo o negócio tá rebote boa, uh, uh, galera uh, é <risos> mesmo Podem xingar, pode xingar que não adianta <risos> Olha lá, psh <Foguetasso risos> que eu dei, mano Nossa senhora Já pra fogueir? Outra... Nossa, nossa, mas galera nossa... Desistência, oh, o John ficou em primeira cena, pelo amor de Deus. Agora sim, agora o placar tá certo. Sa... É. primeiro, <risos> <risos> pô. Se falhar, tipo, de cabeça pra baixo. Pô, é o lado pô. azul, pô. Todas as grenades eu vou do lado azul. Verdade, o lado azul é a chave. Peguei bucho. vou bater aqui. Bati antes com o cara. Vou tacar aqui pela parede. Tá Boa! Bem? <risos> vamos lá, galerinha. Tá vamos tá lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Boa, o jogo acertou ali. Tô aqui atrás. Ó, o Dibrid de volta. Nossa. A bola tá vindo por cima, eu vou bater, hein. Opa. Tô aqui na defesa, eu acho. Deixa comigo tá, tá, tá, tá. Tô, tô aqui. Tô atrás. aqui atrás. Tô aqui meio, tô no meio. Tô no meio, tô no meio. Tô no meio, Agora vamos se preparar pro aéreo. Sai, queimado. <risos> tá parado. Fugiu <risos> um aqui, só pra. Tá dentro? Janta, manda certo. pro meio. Manda pro meio. Ih, não. Ah, Ai, foi muito não, pra trás, não né? Eu acho. Vou pegar o negro. Estou o negro. Estou aí, o negro. Passou o um carretão. Mano pro lado, mano pro lado. Calma mais de André, não, não, deu. Tava vendo os baldebando. Pensei que ia dar um. Tirado uma do, do gol. sei também que ia dar mesmo. alguma coisa De mas... Debrei maluco aqui. O cara errou. Tem hein? tem goleirão. Fudiu o goleiro. Eu acho que er isso aqui não é gol, não. Ah, que será que, que tá mais acirrado? Boa. Sim. E agora deixa eu Será que os caras não estão tá desculpa? Epa, rapaz. Tô querendo. Ai, tô ai. querendo desarregular meu carro. querendo dar perca total. Errei aqui. não, pô. meti o fake, tu viu, né? É, sim, é, é o fake pensar, é o é fake. Né? Errar eu nós o. Vamos... Ah, rapaz! ah não. Isso, não. É, não. Não! Ah, mano. Caraca. Só tamo deixando é... os caras com medo. Só deixando os caras com medo. Sim, tem sim, mano. a É só meter o Ali, ó. É só pros caras pensarem uh, que vai fazer zozinho, gol. eu tava de novo. Ah, cacete, Que de é fazendo <risos> as manobras ali. Vai que eu tomei, tomei, tomei, tomei. Tô fingindo. Mouse Ó o gol de chapéu, ó o go, gol de go, chapéu. Go. Ah. Tô batendo nos caras aqui. Ai. Matei <risos> pro cantinho. Go, go. O cara bateu. Oh, oh. É, Boa. Ó o gol, ó o gol, ó o gol, o gol. Não, não convertei. Eu... Opa, opa, opa! Dá pra fazer, dá pra fazer. Dava, dava, mas o cara é uma dava, barreira, Dava, dava, dá mais, mano. Puxa, uma máquina. É um caminhão. <risos> quase. Isso, Givaldo, isso, isso, isso, isso. Quase, ah, tem que jogar mais no cantinho porque senão eu queria tirar mais. Eu vou pegar eu Nitz, tô perdendo um monte de gol aqui porque eu não tô com Nitz. Tá meio de novo, opa, tá meio tá novo. Carta cara cara tá na frente, carta na frente. <risos> cara cara tá mano, na frente. Eu Vou bater, vou bater. Bateu. o adianta que eu tô no. o Nitz? na cara dura ali. Bateu, o cara né? errou? Ai, Opa, na hora, pessoal! Ai. Vai, vai, vai, Givaldo, vai, Givaldo! Boa, animais! Boa! Esse foi o Meloide! Esse foi que, Ainda bem que o Givaldo tava ali pra trás! Eu tava com a câmera focada na bola aquela hora! <risos> é, tu janta É, tu adianta! De vou deixar o Meloide, então vou dar uma cabeçada aqui! Um touro! Aí. Boa! Nossa! Caralho! O do bicho! meu. Esse Caraca. parou, esse eu parou. Eu errei ele, O cara foi bem. Fraco do aéreo, vamos ver de onde ele veio. O cara Feio é veterano, né? o aéreo do gol dele. Mas o Givaldo quase pegou. Pô, a gente... 4 minutos pra fazer um gol, os caras fizeram em 10 segundos. Sempre assim, né, cara? Demora uma guerra pra fazer um gol e o bicho vai num segundinho. Vai, vai Gabriel, Givaldo, Divaldo, Gabriel, Gabriel, Givaldo. Ah, ui. Tô, ah, tô sem boost, tá? Tô sem boost, tá? Tô sem boost. Tô aqui, tô aqui. Catei o bucho. Bati! Boa! Cacete, travou tudo esse troféu aqui. Boa! Oh, tô mandando pro meio de novo. Ah, tem muita gente ali. É muita gente, né? Não deve chegar. Ao é oh, meio! meio. Ah, pô. Mas Bateu meio, aqui, tá meio. Né, Me eu acho que tá meio. Não, tem outro cara ali. Isso, Givaldo? Ah, não vai dar. Ah, não tinha ninguém meio. Opa, dá tá pra fazer, dá tá pra fazer. Tá Aí pra eu tô, fazer. Tô... tirei. Bati! Vai, meio, meio, meio, meio! Não! Mãe, mãe, vai, meio, pelo amor de Deus! Caraca, o cara Caraca, o cara fez um bagulho muito Nossa, esperto, Nossa, velho! Por... O cara já vai vou... Ainda tem uma acréscimo, tem uma acréscimo! Putz, errei! Isso? Nossa, foi quase, velho! Só tirar essa bola que... do que... gol, né? É isso! Vamos lá, que... galera! Tá, Caraca! Isso vai de volta, vai. vai de volta, vai de volta. Boa, boa. Volta. boa. ah, o golaço, o golaço. O cara errou. Olha o rebote, olha o rebote. Nossa! Não deu. Boa, ah! Saca o Dingo. Tô ali pegando bosta, tá? Tô longe tá, de vocês. Mei. Boa, Gabriel. Tá, tacou tá, também, tacou também. Mandei lá pro Givaldo. Vai lá, Givaldo. Olha o passe que eu fiz. Consegui. O PV. Explodiu um maluco ali. Janto, né? É só fazer ele. Boa, de Jonathan. De golaço, Jonathan. Boa, Jantan. Boa, galerinha. Esse que foi. Fizando tapa, vem! Olha lá, explodiu outro ali, pro cara não conseguir voltar, o Janta só não pegou. Que linda! Que linda! vou ficar Caponho, cara. Nossa! Gigi, Pô, que, par gigi. que partida da hora! Janta aí pro meu Claro, né? É. Né? O cara que faz o vídeo! Nossa! <risos> Pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Esse vídeo ficou um pouco longo, por isso eu vou dividir ele em duas partes. A segunda parte eu vou postar ainda aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve para não perder. E até o próximo vídeo, galera. Falou!